Obrigado por ter dado play. Aqui é o Bujak e um review da SBB da Bíblia 1 um ano com a Bíblia Sagrada para o Kindle. Você pode ter o Kindle tanto no Android como no iOS. A SBB disponibiliza essa Bíblia na plataforma na Amazon. Ela possui esse índice e é bem legal porque você pode navegar pelos dias não os dias da semana ou dias do ano mas o seu dia de leitura começa e ela é em ordem cronológica que é interessante também o texto é da nova tradução da linguagem de hoje que é um texto fluido bem legal você pode fazer marcações fazer anotações e construir o seu próprio a sua própria bíblia de estudos a sua própria análise exegética do texto ou as suas observações ou a sua devocional você transita o texto é bem legal porque ele não é no formato de duas colunas que é natural as bíblias impressas você vai ter também um recurso bem no finalzinho, ela mostra um recurso que eu acho bem interessante que são os mapas das ilustrações aí e também algumas coisas e algumas outras informações concernentes ao texto da sociedade bíblica do Brasil vale muito a pena, tá barato se você quer um, um método ou uma maneira de ler a bíblia todos os dias de forma organizada Tá aí nesse review, uma boa pedida. Deus te abençoe, a gente se vê na próxima. Obrigado por ter dado play.